Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É o seguinte, vou passar aqui só para deixar aquele aviso bem legal para vocês. Caso vocês não estejam sabendo, tem um link na, no meu perfil do Instagram, no perfil do Instagram do Reino Day de... 3 no perfil do Instagram da Andriza, é, esse link vocês vão ser redirecionados para um site e lá o, o, a primeira coisinha do site é um e-book, e ebook grátis, falando sobre um pouco de mercado financeiro é, o que é, entre outras coisas, é, lá também tem um, um link que vocês vão cair direto no YouTube no TikTok e direto no site de compras do Auxiliador, Instagram, Comunidade do Reino, entre outras coisas acessem